Beleza? Ó, já teve a entrada confirmada ali. Vamos fazer essa entrada aqui, então, já rapidinho. Vamos ver o que, que vai dar aqui, hein? Ó, só aguardando ali a próxima rodada. Começou. Vamos ver. Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Só aguardando aqui, tá bom? Eu já sei o momento certo que eu vou ter que sair aqui. Opa! Vou ter que, vou ter que sair aqui, tá bom? Pode esperar um pouquinho aí. Vamos lá, vamos lá, garotinho. Vai voando, vai voando. Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Vamos lá. No 2 eu saio. Opa! Pronto! Isso aí, lucro no bolso, 400 conto a mais na banca. Como você pôde ver aqui né, no início do vídeo aqui, se você chegou neste vídeo, provavelmente está buscando pelo melhor robô para o Aviator. tá? Então, se você está buscando essa forma de ganho, está né, querendo lucrar realmente, ganhar dinheiro de uma forma praticamente automática, porque como você viu ali, tudo que você vai ter que fazer é esperar este robô mandar o sinal lá dentro da sala de sinais né, e depois pegar e fazer a sua entrada. Tanto na Estrela Bet como na Betano, você vai conseguir fazer as suas entradas aí e tá realmente lucrando de uma forma praticamente automática. É só copiar e colar, gente. É bem simples, bem tranquilo mesmo, não tem dificuldade nenhuma. Ou caso você chegou neste vídeo também, não conheça Estrela Bet, não conheça a Betano, pode ficar tranquilo, tá? Porque com esse robô vai vídeo-aulas tudo explicativas, todas detalhadas para você. É um treinamento completo. Além da sala de sinais lá no grupo do Telegram que você vai estar tendo disponível, né, que é o grupo VIP, você também vai estar tendo um treinamento completo te ensinando e te explicando como que funciona o mercado de apostas, né, como que funciona a Estrela Bet, o, a, a respeito do Aviator, tá? E também a Betano, tá bom? Para que você tenha um entendimento melhor e também realmente consiga estar tá lucrando de uma forma praticamente automática aí na sua casa. E a respeito do robô que eu quero falar aqui para você, o nome do robô é Green Aviator. O Green Aviator, como você pode ver ali, né, se trata de uma sala de sinais. O robô pega e manda o um sinal dentro dessa sala de sinais lá no grupo do Telegram, são mais de 200 sinais por dia. 24 horas por dia, 7 dias da semana, não importa se é feriado, não importa se é final de semana, os sinais sempre vão estar caindo lá no grupo VIP, lá na sala de sinais, tá? Eu vou até compartilhar aqui com você o site oficial do Grunhavieto, deixando o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados, para que você tenha acesso ao site oficial e realmente adquira o robô oficial, porque infelizmente devido ao grande sucesso que está tendo o Green Aviator no mercado, né? Trazendo excelentes resultados para muitas e muitas pessoas mesmo. Vou até deixar alguns prints aqui, ó, para que você tenha um pouco de ideia, entendeu? Quanto de resultados que o Green Aviator está trazendo para muitas pessoas nesse mercado mesmo, né? Que estão fazendo entradas né? no Aviator lá dentro da Estrela Bet, na Betano e conseguindo lucrar todos os dias com os sinais do Green Aviator. E devido a esse grande sucesso aí, né? Infelizmente, está tendo alguns robôs aí plonados no mercado, né? aquelas cópiazinhas que tem por aí no mercado. Só que o grande problema é, é que essas cópias do Green Aviator aí, elas não têm as atualizações necessárias, né, para realmente estar né? tá te trazendo resultados. Porque essas plataformas de apostas, elas, o sistema delas, né, sempre se atualizam, tá bom? Então, quando você adquire um robô oficial, né, quando você adquire o Green Aviator oficial, ele tem as atualizações dele de forma praticamente todos os dias. Entendeu? Então você sempre vai ter um robô atualizado que vai conseguir estar tá entendendo sempre a plataforma de apostas, né? E assim conseguindo estar tá te passando o melhor momento e os melhores sinais aí para que você realmente consiga lucrar de uma forma praticamente automática, ganhar dinheiro, né, com a Aviator de uma forma praticamente automática. Então toma cuidado aonde você vai estar tá adquirindo o GNU Aviator. aí, tá bom? Por este motivo eu resolvi gravar o vídeo aqui. Tô compartilhando com você o link do site oficial e também vou até te ensinar aqui ó, como que você pode identificar. Na hora que você for para a parte né, de estar tá finalizando o seu pedido ali do Green Aviator, sempre verifica na parte de baixo lá, assim, ó, normalmente tem escrito assim, né, pagar agora, né, que é onde você vai finalizar ali o pagamento e tem o nome da empresa especializada logo por debaixo desse botão. Se tiver o nome da empresa especializada, você está realmente dentro do site oficial adquirindo o Green Aviator oficial. Quando você adquire o Green Aviate oficial, você tem garantia dele. E a garantia ela é prestada por essa empresa terceirizada. tá? Você compra o Green Aviate, o seu dinheiro vai para essa empresa terceirizada. Somente depois do termo dos 7 dias de garantia é que o seu dinheiro vai para os donos do Green Aviate. Ou seja, você tem toda a segurança e tranquilidade de estar tá recebendo o Green Aviate, né? Tá analisando as salas sinais, tá estudando o treinamento completo, passo a passo, desde o iniciante até o avançado lá para que você consiga começar a entender como que funciona esse mercado de aposta né? e comece a lucrar com ele de uma forma imediata, tá bom? Então, quando você adquire o Green Aviator oficial, você tem toda essa segurança e tranquilidade. E a outra coisa muito importante, quando você adquire o Green V8 oficial, você tem três super bônus. Um dos bônus são a gestão de capital, a outra é o suporte prêmio. Caso você tenha algum tipo de dúvida, você vai estar tá conseguindo conversar com a outra pessoa e retirando as suas dúvidas. E também um acelerando os ganhos, né? acelerando os resultados. aí. Então você vai conseguir estar tá multiplicando os seus ganhos lá dentro do Aviator né? de uma forma bem rápida mesmo, de uma forma bem simples com esse super bônus. Então se você chegou neste vídeo né? buscando pelo melhor robô para o Aviator, você acabou de encontrar o Green Aviator. Realmente está funcionando muito bem trazendo excelentes resultados para muitas e muitas pessoas mesmo. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, pode acessar o site oficial que eu estou compartilhando aqui embaixo aqui com você, que você vai estar retirando um pouco mais de dúvidas suas aí. E também tem um vídeo explicativo, né? falando a respeito do Green Aviator e mostrando ele também em tempo real, como que ele funciona, como que ele realmente vai estar colocando lucro no seu bolso, assim como você viu no início deste vídeo aqui também, ok? E outra coisa muito importante falar para você né, é a respeito da taxa de assertividade né, da sala de sinais do Green Aviator. A taxa de assertividade deles é de mais de 95%, tá? então realmente se trata de um método muito top mesmo, Está funcionando muito bem e trazendo excelentes resultados para quem está seguindo né, os sinais aí do grupo VIP lá do Green Aviator. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, Pode deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível. Peço a você aí né, que deixe seu like e compartilhe este vídeo aqui com seu amigo, com sua amiga, que eu tenho certeza que este vídeo aqui, chegando em mais pessoas, você vai estar tá mostrando para essas pessoas né, o melhor robô para o Aviator que está tendo no momento, tanto para jogar na Estrela Bet, como na Betano, para poder realmente ganhar dinheiro com a Aviator de uma forma praticamente automática. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muitas outras pessoas também, beleza? Então, um forte abraço. Falou, tchau!